Oi, eu sou o Gabriel Jordan, e hoje mesmo eu recebi aqui da Impala na minha casa a coleção Impala by Jupais, que tá recheada de cores vibrantes e alegres, divertidas, todas em acabamentos cremosos, o que me chamou muito a atenção pra já querer testar e também resenhar aqui no canal com vocês. Claro, né, que voltaram lá nos stories assim que eu mostrei essa coleção por lá. Já botei o meu look mais praiano pra combinar com essa coleção. Também já tô de unhas coladas e também com press kit na mão pra gente não perder tempo. Então, se você já quiser conferir essa coleção e tudo que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 Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser mais diferente. Hoje eu vou abrindo os esmaltes com vocês, conversando a respeito deles. Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês todas as cores ao decorrer do vídeo. Mas o primeiro tópico vai ser o unboxing, então eu já vou abrir. Vocês amaram, né, que eu abri da última vez usando a minha unha mesmo. Só que hoje eu tô com medo da unha sair, gente, que o negócio aqui tá bem embalado. Vamos logo pro que importa, que são os esmaltes. Esses aqui são os vidrinhos, gente. E eu vou já começar fazendo os swatches de todas as cores pra vocês. Então, gente, em mãos aqui com a colação completa, jupais pra Impala, né, o terceiro round. Começa a separar um dos meus favoritos, que eu vou fazer um nail art mais tarde. E vamos fazer os swatches, né, a primeira camada de todas essas cores. Pode chegar o azulzinho que a gente vai começar testando. Comecei a fazer a aplicação tradicional em absolutamente todas as unhas, tá, gente? De cara, ele já ficou um acabamento bonito. Ele não ficou um acabamento perfeito na primeira camada, mas... Ficou bem ok, bem acima da média. Partindo para esse verde bandeira, que é o Bonita por Natureza. É uma cor que não ficou tão impressionante assim logo na primeira camada, né? Ficou bem transparente. Energia Surreal é esse verde mais claro, que naturalmente já é um tom assim mais difícil de ficar, um acabamento perfeito numa camada só. Já era de se esperar que ficasse bem transparente assim como ficou. Partindo para uma das minhas cores favoritas da minha coleção, Samba Key, Samba Lice, tom de roxo bem aberto, bem bonito. Não ficou um acabamento também tão impressionante assim na primeira camada, mas naturalmente, assim como a anterior, é um tipo de cor que normalmente não fica mesmo. E partindo para o vermelho dessa colação, que beleza, né? Um tom de vermelho muito aberto, muito vivo, muito vibrante, que já ficou muito bonito apenas com uma camada. Merece um close aí, né? Pra vocês verem certinho como é que a mão ficou, né? Com apenas uma camada em cada um desses tons que eu tô fazendo swatch. Lembrando que eu considero um bom esmalte aqueles que ficam opacos em duas camadas. Então, gente, falando da paleta de cores dessa coleção da Ju Pais com a Impala, eu achei bem divertido, achei bem nesse clima de verão mesmo que a marca quis trazer pra essa coleção. E uma coisa que eu percebi aqui é que aqui tem essa pegada verão, mas também tem uma pegada bem copa, gente. É meio óbvio que a Impala quis trazer as cores do Brasil, porque nós estamos em anos de copa do mundo. Mundo, né, gente? Graças a Deus já passando das eleições também. Então aqui a gente tem amarelo, azul, temos verde bem nas cores da bandeira. Eu não me vejo usando um tom de verde assim. Por isso achei legal que nessa coleção da Impala você tem outras opções de verde e de azul pra você ainda ficar no clima da Copa, né, gente? Botou um amarelinho aqui, já tá no clima da Copa. Ou você compra só os outros também, se você não tiver nem pra Copa, nem pra futebol. Geralmente eu não tô nem pra futebol, gente, mas em ano de Copa eu fico insuportável. Só sei falar de Copa, então se preparem. Falando agora da composição dos esmaltes, né, gente? Todas as tonalidades foram desenvolvidas com fórmula vegana, hipoalergênica, alto brilho, durabilidade e livres de testes em animais de acordo com a própria Impala. Vale ressaltar que todos os esmaltes dessa colação têm um pincel flat, que é um pincel que facilita e muito na hora da esmaltação, tá, gente? Principalmente se você estiver usando unhas naturais, como por muito tempo eu usei na minha vida, e usei aqui no canal também, facilita horrores pra um ir depende da forma da aplicação, mas isso é um papo pra um outro vídeo que eu posso trazer aqui no canal. Hora de aplicar a segunda camada, né? gente, eu venho passando novamente por absolutamente todas as unhas e todos os esmaltes que eu usei anteriormente, vou logo falar pra vocês, dar aqui um spoiler que praticamente todas as unhas ficaram perfeitas na segunda camada, o que é muito normal em várias marcas de esmalte, não apenas com a Impala, né, mas sempre fica esse acabamento muito bom, vocês conseguem ver que realmente fica numa opacidade muito bonita a cor, fica tudo muito uniforme fica tudo muito belo mesmo, né se vocês verem, acho que o tom azul e o verde escuro são os que melhor performance. Fora o vermelho, que já tinha ficado muito bom, assim, excelente logo na primeira camada. Ficou apenas perfeito na segunda, sabe, gente? Não tem nem o que dizer. Bom, gente, tendo testado apenas essas cinco cores iniciais aqui da coleção, né? Ainda não fiz a decoração, vou fazer com vocês daqui a pouquinho. Mas já dando a minha opinião dos esmaltes, não é nada muito diferente do que eu vejo da Impala, porque os esmaltes são de muitíssima qualidade. A fórmula é muito fácil de aplicar, os esmaltes são bem cremosos, as cores são muito vivas, são muito bonitas. O jeito que tá no vidrinho é a cor que transfere pra sua unha de verdade. Todas essas cores, bem que, sinceramente, eu tô mais do que satisfeito com duas camadas. Se eu fosse, assim, passar uma terceira camada, talvez eu passe Nesses dois tons, o de roxo Porque foi uma coisa particular mesmo Desses voucher em particular, né O samba aqui e samba lá, mas ainda assim Está muito bonito em apenas duas camadas Mas o verdinho, né, gente Que na minha, na minha visão Isso aqui é um verde, pode ser que vocês Enxerguem isso, leiam isso como um amarelo né um aí do outro lado da tela, mas eu enxergo o verde Talvez ele fosse um dos que Se eu fosse aplicar uma terceira camada Eu aplicaria, mas sendo bem sincero, gente Eu acho que esse é um nível, assim, de detalhe Que realmente ninguém prestaria atenção, só mesmo mesmo sob o olhar de uma resenha. Se você sair com a assim, ela ia estar tá perfeita. Ela de forma alguma tá transparente. Vocês estão vendo todos esses esmaltes aqui. Na frente de... 10 lâmpadas, né? Na frente aqui. Então, realmente, se vocês não estão vendo essa transparência. porque não há de ser vista em sol. E nem nada do tipo, né? Ninguém vai pegar a sua mão e falar. Oi, sua mão está pintada, né? Gente, essa coisa de gente maluca. Então, agora passando para a decoração com os meus tons favoritos dessa coleção. Que foram o azul, o rosa e o amarelo. Bora lá? Hora de fazer a decoração. E agora eu vou dar um destaque para os meus esmaltes favoritos, né? Que foram o Tudo Vira Festa, Fute e Sol. E por fim, o Rosa, né? Que é o Brasiliana. Esses foram os tons que eu quis separar para fazer a nail art de hoje. E eu comecei aí dando uma base nude, né? Com esmalte da Avon, que se não me engano é o Nude Areia. Apenas um dedo anelar e no indicador que vão ser a base das unhas que a gente vai fazer a nail art, né? Nos outros vão acabar meio que sendo unhas de Swatch também, para eles não ficarem separados, não serem os únicos que não receberam Swatch né, gente? Tá aí, brasiliana, futsal e, por fim, o Tudo Vira Festa, né, que são os tons de rosa, amarelo e azul, que são os meus favoritos. E logo depois que é a primeira camada seca, eu já trato de fazer uma segunda camada de absolutamente todas essas cores. Inclusive, finalizo, tá, gente? Com top coat todas essas unhas de swatches, que eu acho que realmente finaliza muito bem o acabamento, mais tarde eu vou mostrar isso aí pra vocês. Mas agora focando realmente na nail art, né? Eu venho aqui com um pedacinho de esponja, esponja de cozinha mesmo, e venho aplicando o esmalte azul e o esmalte nude. Não aplico nada nesse interim e já venho fazendo o degradê, tá gente? Eu faço duas camadas em todos os meus degradês. Fez a primeira ali que eu mostrei pra vocês, tô recarregando a esponja agora e já fiz a segunda. E numa esponja nova, né? Uma esponja limpa, óbvio que você não pode reutilizar com cores diferentes. Venho fazendo o mesmo procedimento, porém agora com o rosa. Gente, eu acho que essa mão ficou com uma esmaltação super linda esse degradê, né, esse ombre nessas unhas, realmente deu todo um toque assim e ficou muito lindo completo tudo isso com as mil burburinas glitter clássico clássico, clássico de risqué aplico apenas uma camada, tá, gente nessas duas unhas de degradê e assim como eu falei pra vocês lá atrás, eu finalizo absolutamente tudo com a top coat de impala. E esse é o resultado final, gente me contem aí o que, que vocês acham Então é isso, gente. Esse aqui foi o resultado da decoração pra falar a verdade pra vocês, gente ficou muito mais bonito do que eu tava esperando eu já tinha gostado das cores, mas eu achei sensacional essa mistura com a base nude com esse glitter, né? Que não tem erro esse glitter ainda mais com essas cores tão lindas. Eu amei demais essa esmaltação aqui inclusive pode ser que eu faça algo muito parecido muito em breve nas duas mãos né? Hoje é porque é um vídeo de resenha, então eu sempre faço uma mão pra swatch e uma mão com uma decoração mas me contem aí embaixo quais esses esmaltes vocês usariam, quais vocês não usariam de jeito nenhum deixo aqui os meus parabéns pra Impala por essa coleção que realmente gente, não tem o que decepcionar a Impala já masterizou mesmo a fórmula de esmaltes cremosos há muito tempo atrás, isso não é novidade pra ninguém. Definitivamente, essa colação leva um selo de aprovação Gabriel Jordan. Então é isso, se você gostou da colação, da minhas opiniões, esse vídeo aqui a respeito da terceira colação de Ju para Impala, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, várias resenhas, muito conteúdo pra vocês, então não se esquece de se inscrever, eu os vídeos do canal. Também não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, arroba que ela tem vários conteúdos extras que nem sempre chegam aqui. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! <música>